Opa! Não, ah, não, sou, eu sou. É nóis. Nice. Então, Fala Galera Craft City! Bom, eu sei que, eu, falo, que eu, fiz, ah, eu fiz um Fala Galera Craft City no próprio vídeo, mas esse aqui é a intro. Neste vídeo eu vou falar sobre Dungeon and Dragons. Na verdade, eu ia falar sobre RPG em geral, só que eu decidi escolher um sistema que eu já usei, que eu já estudei pra jogar, para explicar melhor o RPG. Eu quero apresentar o RPG de mesa para vocês que não conhecem E para vocês que já conhecem, eu quero simplesmente falar para vocês se sentirem tipo Nossa, quando eu não sabia disso, véio, que da hora como é que era Porque eu me senti assim quando eu fui escrever esse vídeo Escrever esse vídeo não, né? Porque eu não escrevo roteiro Mas quando eu pensei nesse vídeo, eu me senti tipo Nossa, quando eu não sabia disso, era... Como assim eu não sabia disso, tá ligado? E é da hora Bom, já vou aproveitar e falar o novo calendário do canal Uh, como assim, o um novo calendário? Todo... Vídeos todos os dias. Pelo menos, se eu conseguir postar todos os dias. Mas eu acho que sim, provavelmente. Eu vou conseguir postar todos os dias. Segunda, um vídeo sobre RPG. Até eu terminar de, de falar sobre as coisas do RPG. Tem uma hora que não tem mais nada para falar de RPG. Por mais que seja um mundo infinito. Eu acho que uma hora vai cansar. Então é. Segunda, eu vou falar de RPG. Terça, eu vou deixar para reacts. Ou eu vou falar de anime. Nesse caso... Terça eu vou falar de anime, porque eu não tenho ninguém para dizer, ah, reage a esse vídeo. Então, se vocês quiserem mandar reacts, é, sugestões de reacts, vocês mandam que semana que vem eu faço um videozinho com a sugestão de vocês. Mas é, terça vai ser para animes, sugestões de animes, é, o que, que eu acho de animes, reacts de animes e reacts em geral, reacts de alguns vídeos que vocês querem que eu veja. Uh, Quarta, vão ser vídeos aleatórios, completamente aleatórios. Pode cair react, pode cair curiosidades, pode cair top 10, pode cair qualquer coisa. Pode cair vídeo de música. vídeo de música? É, pode cair qualquer coisa. Quarta vai ser o dia aleatório. Quinta, vamos falar sobre games. Mas sim, é quinta-feira... Quinta-feira? Sim, não, eu Quinta-feira, eu acho que eu disse quarto no começo, mas é. Quinta-feira, vamos falar sobre games. Não vamos jogar, vamos falar. E sexta, terão as gameplays que eu vou estou terminando Outlast vocês que ficam curiosos aí, ah, ah, você mudou, não vai mais ter Outlast, não vai terminar. Vou, vou terminar Outlast, mas os vídeos de gameplays de Outlast vão sair sexta. Então é isso, eu vou deixar vocês com o vídeo e é nóis. Então, fala, Craft City! Bom, hoje estamos aqui para falar de Dungeons Dragons. Uh, na verdade, mais RPG em, em geral. Uh, Bom, uh, eu decidi tomar a iniciativa de falar sobre RPG aqui no canal porque eu acho uma coisa muito da hora. Eu já, inclusive, mestrei uma campanha que durou tipo, uns dois anos e é uma experiência bem da hora. E, bom, nesse primeiro vídeo eu vou apresentar o RPG pra vocês, dizer o que, que é, o que você que pode fazer, mas é assim... Eu estou com o livro do jogador de Dungeons Dragons aqui na minha frente, para quem não sabe, Dungeons Dragons, também conhecido como D&D. Ele é o sistema mais conhecido de RPG, é o maior sistema do, assim, o sistema mais conhecido do mundo de RPG, de mesa, ok? E eu estou com o livro aqui na frente, eu vou indo por partes, dividindo por partes, explicando o que é, que é o RPG, até a gente chegar no fundo do livro e aí vamos ter uma coisa especial, ok? mas hoje vamos lá tá? vamos só introduzir vocês ao RPG vocês que não são introduzidos vocês que já são já sabem o que é o RPG vocês que já entendem já jogaram essas coisas uh, vai ser interessante esse vídeo ok uh, fiquem aí para vocês tipo ah é verdade isso aqui vai que vocês se lembram de alguma coisa tipo quando você estava aprendendo ainda essas coisas assim de talvez seja divertido para vocês também então é bom o RPG ele é uma RPG é literalmente é uma abreviação de role play game que tipo traduzido para o português é o é, tipo jogo de interpretação uh, de personagens no caso né porque tem jogo de interpretação de texto tem jogo de interpretação de personagem jogo de interpretação é tipo um teatro um teatro que você faz com seus amigos aí cada um interpreta uma coisa ah uh, o jogo é... O RPG é um jogo tipo, que precisa de um mestre. O mestre é basicamente o narrador. Né? Tipo, se for comparar com um livro uma história, o mestre é o narrador. Ele que fala o que está que acontecendo, que, o que, que vai acontecer, o que, que ele descreve os cenários, essas coisas. Este é o mestre. E tem os jogadores, que são os personagens do livro. É, cada um tem uma ficha para compilar, isso aí também a gente vai ver mais para frente. Cada um tem uma ficha para compilar, com que eles montam os personagens com tais características, tais atributos. E aí eles vão... É, são esses os personagens que vão estar dentro da história que o mestre estará contando. Um, o RPG, tipo, o objetivo principal do RPG é divertir as pessoas. O jogo é feito para tipo, para ser jogado um mínimo de dois jogadores. Que, no caso, um é o mestre e um é o jogador. E o um máximo de sei lá, o maior número que vier na sua cabeça agora. Sim, é um jogo pra todo mundo. Se você quiser convidar o seu... Se todo... Se o teu bairro inteiro quiser jogar RPG contigo, você pode mandar o bairro inteiro jogar RPG, desde que tenha um lugar pra fazer isso, obviamente. E desde que você consiga se organizar com uma história. Mas, assim, o limite de jogadores não tem um limite máximo. Tem um limite mínimo, que são dois. Porque precisa de um mestre e um, e um personagem, no mínimo. É um pouco sem graça jogar só com o mestre de um personagem? É, mas dá pra, dá pra se divertir do mesmo jeito. Se você tem aquele amigo que, tipo, vocês têm aquelas piadas só vocês dois entendem, tá ligado? Mais ninguém entende do, do circo e talvez dê certo. Então, é. Bom, o jogo em si, ele consiste, tem três regras básicas para correr tudo bem. Três regras que são boas serem seguidas que é, na verdade, a ordem de... que não são regras, regras, literalmente regras, tipo, qualquer regra do RPG pode ser burlada, qualquer regra do RPG pode não ser utilizada, se você tá lendo o um livro de regras e não quiser utilizar uma regra, você pode simplesmente cagar e não utilizar ela, porque o objetivo principal é a diversão, então se aquela regra, você acha que, tipo sei lá, eu, por exemplo, tirei a regra de conjuração de magia, eu não... primeiro que eu não entendi, no começo, quando eu quando eu comecei o RPG, eu não entendia o negócio de slots de magia. Então, eu nem sabia como usar essa regra. Então, eu tirei essa regra. Eu tirei os slots de magia e eu tirei o a conjuração. A conjuração você podia congelar a qualquer momento. Desde que você tivesse um sistema que eu inventei, que era a mana. Eu inventei um sistema de mana para RPG, obviamente para os magos e classes que usam magia não ficarem muito fortes e spamando magia infinito. Obviamente, a mana era alta... Mas o custo das magias também era alto. Então era equilibrado. E sim, foi um sistema bem interessante. Que, é, depois eu vou explicar mais pra frente também. Qualquer regra do RPG pode ser burlada, como eu já disse. Desde que, o desde que torne o jogo mais divertido. Pra todo mundo. Ah, e tem essas três. que Eu disse que eram regras, mas não são regras. São mais é, uma ordem de ações que devem ter para o sistema foi bem, que é, começa com o mestre descrevendo um cenário, um ambiente, uma situação, sei lá, ele fala que, sei lá, ele, exemplo, vocês entram numa cidade em um dia de festa, onde tem uma multidão que pá pá pá pá, aí ele vai e descreve, a primeira coisa que tem que acontecer é isso, o mestre tem que descrever o, o lugar, o que está que acontecendo, a situação, se, for, se o mestre conseguir ser bem específico, ele pode escrever, tipo... Ah, essa cidade é a capital, é a maior cidade que tem com, sei lá, 15 mil habitantes, digamos assim. Digamos assim, eu tô inventando tudo na hora, tá? Então, é, se ele conseguir ser o mais específico possível que ele conseguir, melhor, porque daí as pessoas imaginam com mais clareza o lugar onde elas estão e podem fazer as suas ações de acordo com isso. Que é o passo seguinte, as ações dos jogadores... O mestre descreve, descreve o cenário, as situações e os jogadores fazem ações. O Mestre obviamente seria muito bom. É muito bom, se mestre... é muito bom se o mestre em si já dê dicas do que pode ser feito ou não. Tipo, se ele chegar e já dizer ah, você pode fazer isso, isso e isso, ou pode fazer alguma outra coisa que daí já tem meio que três caminhos já program pré programados para o jogador fazer. Obviamente, se ele quiser fazer outra coisa, daí, é aleatório. O RPG testa muito o mestre. Tipo, eu acho que o RPG testa um pouco mais o mestre que os jogadores, até porque se os jogadores fizeram uma ação que não tá, o mestre não escreveu, o mestre não nem imaginou que essa ação poderia ser feita naquele momento. É uma uma ação muito inusitada. O mestre vai ter que inventar alguma consequência para aquela ação, ou o que vai acontecer com aquela ação. Isso. Bom, os jogadores fazem ações, o mestre narra o que está acontecendo, e aí temos os resultados também, que é o terceiro passo, os resultados das roladas de dados. Desses... Mais especificamente desses dados aqui, não sei se dá de ver na câmera, porque tá, é. Mas sim. Das roladas de dados. Ahn... Uh... Tipo, ele vai ter que narrar, né, se, sei lá, o cara, o cara tem que subir em caixas. Ele tem que sair correndo, subir numa, e, pular, e pular caixas. Tipo, tem duas caixas empilhadas, ele tem que sair correndo e pular. Aí, ele, pra fazer isso, ele vai fazer um teste, que ele vai rolar um dado e vai desencadear uma ação. Se ele vai suceder no teste, se ele vai fracassar, se ele vai uh, ter um sucesso decisivo, se ele vai fracassar criticamente... E cada uma dessas ações tem que ser narrada pelo mestre. Uh, digamos que, exatamente esse é o objetivo. O personagem tem que vir correndo, pular e passar por cima de, uma, de duas caixas que estão empilhadas. Tipo, tem uma caixa aqui e uma caixa aqui. Aí o cara tem que vir correndo e pular as duas. Ou pular assim e assim. Tipo. Aí, se o cara rola o dado e falha, falha criticamente, que é quando você tira um no dado... No D20, no caso, né? Porque é o D20 que faz praticamente tudo. Que é o, que eu, quando você tira um dado. Aí, vamos ver. Vamos, vamos colocar uma hipótese. Se você falha, você não consegue fazer a ação. Se você dá uma falha crítica, você não consegue fazer a ação. E ainda recebe meio que uma penitência por isso. Uh, ou alguma desvantagem. Por exemplo, nesse caso, sei lá. Você falhou criticamente. Você vai... Aí o personagem ele corre, pula, tropeça na caixa, e em vez de ele só tropeçar na caixa, ele tropeça e bate a cara na, na caixa da frente, e aí toma <risos> dano. Então, assim. Se você só vai fracassar, ele só vai fracassar, por exemplo, ele vai correndo e tropeça na caixa e deu, acaba, e não bate a cara na outra. Se ele suceder, que é o que ele tem que fazer, ele vai, pula e on. Feito. Agora, se ele ter um sucesso decisivo, que é quando você tira 20 natural, 20 natural é um 20 sem modificadores, é um 20 no dado, você tirou, jogou o dado, tirou 20, 20, natural, sucesso decisivo. Ele, sucesso decisivo, ele vai pular a caixa, só que ele vai pular tão bem que ele vai dar uma, um backflip no ar tá em pé. Tipo isso. Sucesso decisivo, você faz uma coisa pô Legal. E, em questões de combate, o sucesso decisivo te dá é, o dobro de dano. Tipo, como se tu machucasse mais ainda. Então, é... Uh, RPG é um... é um jogo bem da hora de jogar, sério uh, Dungeon Dragons é o único RPG por enquanto que eu aprendi a jogar Até porque é o único que eu me interessei Porque eu sou mais... Tipo, tem muitos RPGs que é tipo Interpretação, interpretação, interpretação, interpretação Eu gosto disso, não vou dizer que eu não gosto, eu gosto disso Mas RPG, o Dungeon Dragons é bom porque ele, vai, ele varia Tem uma variação de interpretação e combate muito bem separada você interpreta e você não sente falta do combate. E quando você faz o combate, você não sente falta da interpretação. É bem equilibrado. Então, acho que o, o Touchdown Dragons é um sistema de RPG muito bom. E merece, sim, ser o mais conhecido. E é... É isso, né? Pra jogar RPG, é isso que precisa. Precisa dos dados, né? O set de dados. Eu vou apresentar os dados aqui para vocês. Ah, Temos o D4. Dado de quatro faces, uma piramidezinha. Ele tem três números. O, nesse caso aqui, se ele caísse assim, eu tiraria três. Se ele caísse assim, eu tiraria quatro. Um. Esse é o, dado de, é o D4. Ele é usado geralmente para dano, danos pequenos. Né? Tipo, por exemplo, o cara bater a cara na... O cara ter um, um erro crítico e bater o, a cara do personagem dele numa caixa poderia o dano poderia ser um d4 dado que o dano é pequeno não foi tipo não foi a caixa que foi para cima do cara e bateu nele porque a caixa não tem vida bom se bem que RPG poderia ter vida mas é não foi a caixa que foi a caixa não foi jogada com força é assim a d4 é para os danos bem pequenos geralmente pros danos que acontecem tipo quando uma pessoa cai no chão ou quando uma pessoa vai de encontro a um objeto inanimado que está parado que aquele objeto não responde ao ataque, não tem força para atacar essa pessoa. Uh, obviamente, se, tipo, a ca... se o cara tá, tá aqui e bate a cara na caixa, ele vai levar um D4. Se o cara tá, tá aqui e alguém joga a caixa nele, ele vai levar um dano maior, que aí chegamos no D6. D6 geralmente é usado para um dano um pouco maior. Uh, tem várias... Também tem armas que usam D6, eu acho que a Daga, se eu não me engano, usa D6. Mas eu não tenho certeza, eu tô com o livro aberto, eu posso ver claramente se a daga dá tá D6. Eu não lembro se tem arma que dá D4 de dano, é verdade, eu tenho que dar uma olhadinha. Sim, sim. Ah, não. A daga dá D4 de dano. É. A adaga dá D4 de dano. Uh, D6. Deixa eu ver aqui. Lança. Lança dá D6 de dano. Massa. Machadinho também dá D6. É. Não. A adaga dá D4. Eu achava que dá D6. É, mas é. Lanças dão D6. Objetos... Uh, comuns jogados também podem dar D6 Ou D4, dependendo do tamanho do objeto Se for uma caixa Desse tamanho dá D4, de certeza Se for uma caixa já maior Tipo, sei lá Desse tamanho aqui já dá um D6 por isso, depende do tamanho do objeto vai dar Se for uma violinada na cara Vai dar D6, provavelmente Ou D8 ainda Que é o nosso próximo dado Que é usado, obviamente, para danos maiores Uh, como, vamos ver aqui uma arma que usa D8 clava grande não, quero uma arma mais conhecida uh, besta, ok, besta leve mas besta leve, né uh, espada longa, espada longa dá D8 de dano arco longo também espada longa e arco longo dão D8 de dano, são armas mais fortes, obviamente sei lá, tipo, um, um bater com um violão não okay. provavelmente vai dar D8 ou D6 claro e yeah. é D8 é usado para uns danos mais maiores do que o D6, né? É isso. D8 é isso aqui. Ah, o D6 eu não sei se eu mostrei bem, mas o D6 é isso aqui, é um dado convencional mesmo, é um dado de 6 lados. Temos o D10, que é assim. Ele é assim, tem os números assim. D10 também tem a mesma funcionalidade, ele dá danos maiores do que o D8, né? Como eu já disse, objetos podem... Eu já acho que objetos que dão D10 de dano é exagero. Tipo, eu acho que por mais que você jogue, sei lá, um armário em cima do cara, ele deveria dar D8 no máximo. Por mais que seja um objeto muito grande. Eu acho que objetos uh, que não são armas lançados dando D10 de dano, eu acho um pouco exagero, sinceramente. Mas tem mestre que faz isso. Uh, vamos, ver se tem, vamos ver aqui alguma arma... Que dá D10 de dano, que seja um pouco conhecida. <risos> Besta. Besta best é o crossbow. Besta é pesado. Dessa vez é o crossbow mesmo. É. um então, D10 de dano. Uh, D12. Esse dado aqui eu gosto muito desse dado. Não sei, eu gosto da forma dele. Pra, se vocês me perguntarem qual é o seu dado preferido, é o D12. Não é o dado mais útil, é o dado preferido como eu gosto dele. Eu gosto de segurar ele, eu gosto de jogar ele. Ele é bomzinho. Nossa, eu tirei 12. É, mas é. Esse aqui é o D12. Um dado que eu gosto bastante. Eu acho que o Machado dá dano, dá dano D12. E sim, D12 também serve para o mesmo objetivo desses outros... Quantos que eu mostrei? Oh, meu Deus do céu. Eu tudo aqui. Desses outros quatro dados aqui. D12 serve para o mesmo objetivo, obviamente, para um dano maior. Se eu já disse aqui objetos com dano de D6, já é exagero. Imagina um com dano de D12, na é a minha opinião, né? É exagero... Em dobro, <risos> tipo... Uh, deixa eu ver se tem armas que dão um D12. Eu acho que um machado grande dá D12, hein? Aqui você tá, viu? Tudo, machado hein? grande, viu? Machado grande da D12. De dano. Chegamos a ele. O dado mais utilizado em D&D, o D20. Esse dado aqui é famoso também, D20 é bem famoso. Deixa eu ver quantos que eu Tirei 14, ok, vamos. O D20 é bem famoso, ele é usado pra tudo. Ele é usado pra tudo, no DD. É? Tudo. Tudo que você for fazer... Se o SC faz um teste, é D20. Ele nem, precisa, ele, nem fa... ele nem precisa falar. Faz um teste, rola o D20. Ou só rola o D20. Ele pode fazer. Faz um teste de força. Tu vai ter que rolar o D20. Faz um teste de acrobacia. D20. Faz um teste de destreza. D20. Tudo é D20. Então deixa um teste. Tudo é D20. Pular as caixas lá que eu tava fazendo o exemplo. para ele pular as caixas, ele teria que fazer um teste de acrobacia, acrobacia. que é D20. Ele rola o... 12... Doze pra pular duas caixas, eu acho que é meio... Não, acho que 10. 10 passaria. Então 12 passaria e ele teria um sucesso. Então, é. D20 é usado pra tudo. Pra testes, pra ataque. Tipo, se, tu for... se o cara atacou o outro com uma espada, ele vai ter que colar um D20 pra ver se o ataque pega ou não. E, é. Pra testes, pra ataque, pra tudo. D20 é tudo. É tudo. É tudo baseado nisso aqui. Se você tiver só esse dado aqui, eu acho que já dá pra jogar RPG. Aí os danos dos outros dados, pelo menos uma, pelo menos o um mestre deveria ter um dado de cada um. Mas os jogadores precisariam só de um D20. Assim, para jogar, realmente. Uh, os danos são rolados daí só pelo mestre, né? Se só os jogadores tivessem os D20, mil, eu está tá indo embora. Não sei como é que vou gravar o próximo vídeo. Chegamos no D100. Sinceramente, o D100 não é muito usado. Eu, eu acho que eu nunca usei D100 na minha campanha. Eu nunca usei D100 na minha campanha. Ele é usado geralmente para sortear itens aleatórios. Tanto que tem uma lista de itens aleatórios aqui. Ah, pessoal, eu não falei. D20 não serve para dano, ok? Se você tem uma arma que dá um D20 de dano, ela é forte demais. E não é legal. Não é legal ter uma arma que dá um D20 de dano. Talvez você achar ah, é da hora, meu personagem vai matar todo mundo com um ataque. Mas fica sem graça. Confia em mim. Fica bem sem graça ter uma arma que mata os inimigos muito rápido. Então, é... Um D20, eu não conselho a ninguém fazer uma arma que dá um D20 de dano. Talvez que dê uma condição que você tenha que rolar um D20 pra fazer. Tipo, sei lá, se você tirar um crítico com, a, com tal arma, você pode ferir o cara em diver, em, de diversas formas. Aí você tem que rolar o D20 pra saber que forma você vai ferir. Isso é interessante se você for criar um objeto, uma arma que... Faça isso e você queira usar um D20 sem ser para jogada de ataque. Isso é interessante ser usado. Mas como o dano é muito, é muito, sério. Pode confiar, ah, mas pode tirar dois, pode tirar três. Mas é uma em 20 chances de tirar dois ou três. Então, é, não. Armas com dano de D20, não. Dano deixa até D12. Até D12 tá bom para dano. D20 é para jogadas mesmo. Já o D100, obviamente, esse... D20 não dá pra dar, não imagino o D100. D100 é muito, muito exagerado. Até pra se for um, um deus de 500 metros de altura. É muito exagerado. Uh, porque D100 é praticamente hit kill Igual o D20. O D20 também é praticamente hit kill. Então é. Uh, D100. Ah, mas esse D100 aí, ele tá... Como é que eu vou saber quantos que eu tirei? Seguinte, você pega o D100... Que é esse aqui, que tem os números de 2 em 2. E pega o D10. E joga os dois ao mesmo tempo. Você rola os dois e joga. E deu aqui, ó. No D100 saiu 50. No D10 saiu 4. 50 mais 4, 54. Ah, e como é que eu sei quando é que eu tirei 100? é 10 e 0 é o quê? Tem 0, 0 no D100, que é o número máximo. Porque ele chega até 90 e depois vai para 00. Então, 00. 0... 0 e aqui tem 0, que é o 10. 0 é 10. No D10. Então se você tirar 0, 0, 0. Deu 100. Simples assim. É, e como eu disse. Como eu estava dizendo, né? Começando a dizer, eu parei no meio. O D100, ele é geralmente usado para... Geralmente. Eu acho que ele é usado só para isso, na verdade. Uh, tirando em outros sistemas de RPG. que ok? eu tô explicando só o sistema de D&D. Porque, pelo que eu vi, eu estava vendo um RPG ontem. É o Segredo na Floresta, do Selbit que é muito bom, aconselho vocês a ver, que usam o D100 como se fosse um D20. Então, é. Mas eu tô falando no sistema Dungeon and Dragons. O D100, ele, eu acho que literalmente é só usado para invocar, invocar, sumonar itens aleatórios. Tipo, tem uma lista no no livro que tem uma lista de 100 itens aleatórios para você escolher um aleatoriamente. Você rola um D100, vê qual que saiu e bota ali, Será lá, tipo, tem um baú que tem os tesourinhos e tem os itens mais bobo que você quer, ou sei lá, tem um baú que é verdade, um, um baú que é tesouro de verdade e um baú que é falso, aí os, então os jogadores têm que escolher o que qual baú eles vão, aí se eles for no falso, você rola o D100 e vai ver o que, que sai no na lista e dá um item bobinho ali para eles, bom, se bem que tem uns itens que sinceramente eu achei muito da hora, que eu tava até pensando em utilizar em uma aventura um personagem que usa um desses itens como arma. Que é o braço de Goblin decepado. É, é muito engraçado. Você imagina, você abre um baú e tem um braço de Goblin do nada, tá ligado? Aí o cara pega e sai usando como arma. Deve ser muito da hora, eu acho que eu tô pensando em criar um RPG com um NPC que usa um braço de Goblin como arma. É bem interessante. Bom, se você nunca tinha ouvido falar de RPG, espero que você tenha... Entendido pelo menos um pouco de como funciona isso. Ah, e, como, e qual que é a história disso? A história é você que inventa, cara. Você inventa a história... O mestre, no caso, né? Não, se você quiser ser jogador, aí você tem que arranjar um mestre que invente a história pra você. Se você quiser ser mestre, você vai lá, cria uma história, tenta convencer alguém, algum dos seus amigos a jogar e... E vai, velho. só vai. Eu vou explicar mais pra frente como funcionam os sistemas em si, ok? E mais pra frente eu vou fazer uma coisa vocês Então é isso, eu vou ficando por aqui uh, Temos Eu vou avisando agora Mas temos um novo Não, eu vou avisar na intro, desculpa Eu vou avisar na intro, então é isso Eu vou ficando por aqui, nos vemos amanhã Valeus, falou e fui, tchau